Ah, bom, cara, o que eu tenho para falar, assim, sobre um, uma coisa que marcou a, a minha vida é, não é necessariamente um fato, é, vamos dizer que é um período, sabe? De um período para cá, eu amadureci muito. E esse amadurecimento é uma coisa que... é um, um fato muito importante na minha vida, porque, assim, eu tenho presenciado alguns fatos, uh, tenho presenciado algumas situações tanto na minha casa, minha vida pessoal, como nos trabalhos que eu faço por aí e assim tudo isso tem me mostrado que o valor que eu realmente devo dar tanto para a família, para os amigos, para o trabalho, é, e, assim isso tem, isso me marcou demais porque um amadurecimento, um período, pode ser uma coisa que, que marca, né? porque, é, querendo ou não, a gente, meio que, às vezes, se recusa a, a crescer, se recusa a, a tomar a vida de adulto, sabe? Pegar a responsabilidade que, que nos é imposta. Então, essas coisas que aconteceram comigo, principalmente na minha vida pessoal em casa, com meus familiares, é, tem me mostrado que eu tenho que assumir a responsabilidade. Sabe? Tipo, se eu quero que uma coisa mude, eu não tenho que esperar ela mudar. Tem que eu tomar a atitude de querer mudar aquilo. De o que eu posso fazer para mudar aquilo? De eu me levantar de onde eu estou, sair da minha inércia para resolver aquilo. Isso, assim, é. Esse amadurecimento tem me trazido muitos benefícios, inclusive, sabe? Eu tenho. Olhado, assim, para algumas coisas com um pouco de... Como eu posso falar? Uh... Fugiu a palavra. <risos> uh... Eu tenho olhado para as coisas com mais valor, sabe? É... De repente, uma conversa com os amigos, eu tenho dado um pouco mais de valor. Uh... Um tempo com meus familiares, tempo com meu pai, assim... Eu não moro com meu pai, né? E, assim, a gente se vê... Uma vez por semana, duas, no máximo, e assim, eu busco procurar estar com ele. Quando eu estou com ele, eu busco procurar, assim, aproveitar o máximo, sabe? Todo... Não, talvez, para recuperar algum tipo de tempo perdido, mas para aproveitar, porque eu e ele, a gente teve mais uma relação de amigos do que pai e filho, sabe? A gente zoa um ao outro, a gente brinca um com o outro. Então, isso é super saudável e essa maturidade que eu adquiri é, me ensinou a dar mais valor para isso, da minha amizade com meu pai, da minha amizade com a minha mãe, com a minha namorada, com meus amigos em geral, meus colegas. e tudo isso é, de um período para cá, mais precisamente de uns dois anos atrás, quando o minha avó faleceu, eu tive que sair da faculdade, né, tudo isso, vamos dizer que foi o divisor de águas, que foi onde começou esse período de amadurecimento. Então hoje eu vejo que se eu olhar para trás um pouco e ver há uns quatro anos atrás, eu estou completamente diferente. Né, isso é muito bom para mim eu vejo que isso é muito bom. Eu vi que, assim, apesar de algumas coisas, é, algumas porradas que eu levei terem sido ruins, elas me deixaram mais forte, sabe? Tipo, eu já sei como lidar com algumas situações, já sei como lidar com algumas é, é, algumas coisas que acontecem, sabe? E dá valor, como eu disse, eu falei muito aqui sobre dar valor, mas é porque muita, eu vejo que muita gente parei para observar Muita gente não dá valor para o que tem, sabe? Às vezes a pessoa tem um bom amigo, mas não dá valor para aquele brother. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas só vive reclamando, sabe? Então, eu vejo que eu aprendi a dar valor para as coisas pequenas, sabe? Coisas pequenas, momentos, momentos que muitos diriam ser insignificantes, mas eu aprendi a dar valor para tudo isso, então... É, foi uma coisa que me mudou muito. Hoje, se eu tiver uma, uma perda de algo assim, material ou algo do tipo, eu vou li, saber lidar um pouco mais com isso. Eu ainda estou aprendendo bastante a lidar com algumas perdas, mas é, a gente vai aprendendo cada vez mais. E algumas situações é, dentro de casa, relação com com outras pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, sabe? E hoje eu já sei é, lidar com isso. E assim, é, tudo isso meio que, não vou dizer que me transformou, mas me fez evoluir, sabe? E tudo isso que, que, que rolou desse tempo pra cá, é, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Não sou um ser perfeito, quem dera ser um ser perfeito, mas eu tenho muitos defeitos ainda, tem muita coisa pra melhorar. Mas eu vejo que eu saí do, da inércia, que eu estava estagnado e eu comecei a evoluir, sabe? Comecei a, a, a amadurecer, a assumir algumas responsabilidades que, que eu deveria ter, ter assumido há um tempo. E daqui pra frente, é caminhar. Sempre olhando para frente, sempre andando pra frente, sempre buscando evoluir cada vez mais. E é o que rolou na minha vida é que estou aqui compartilhando contigo eu acho que é isso que que é algo muito importante para mim